Olá pessoal, me chamo Alexandre Alves da equipe Tropa Satoshi Sejam muito bem-vindos à primeira apresentação oficial do plano de negócio da Satoshi Company Quem somos? Atuamos em intermediações e negociações múltiplas no mercado de criptomoedas Trazendo o um melhor compartilhamento de resultados e inclusão do mercado financeiro digital O que é Bitcoin? É a primeira moeda digital criptografada do mundo Criada em meados de 2008, expandindo seu interesse comercial, alavancando assim o seu valor em alta procura no mercado mundial. Uma grande observação. Em nenhum país, nenhum governo ou banco controla essa moeda. Pois o Bitcoin é uma moeda descentralizada. Sua criação é controlada pelo seu próprio algoritmo entre os usuários e os mineradores. Okay? Nosso compartilhamento de resultados. Duplicação em 60 dias, muito interessante isso. O investidor ou empreendedor, ele entra com um determinado valor de investimento e dentro de 60 dias úteis, ele dobra o valor do seu investimento com os ganhos de 3.33 ao dia. Nossa plataforma é totalmente automatizada e integrada a blockchain. Acelere seus resultados com o poder da rede binária da Satoshi Company. Pagamentos diários, isso aqui é muito interessante. A Satoshi Company é a única empresa no mundo onde você não precisa solicitar saque. A partir de 50 dólares ao dia, você tem automaticamente o benefício de receber os seus ganhos direto na sua carteira de bitcoins, sem a necessidade de solicitar saque, ok? A Satoshi Company ela subdivide em seis ciclos. Estamos no nosso primeiro ciclo, onde cada empreendedor, cada investidor, ele investe apenas 100 dólares, o que equivale a 100 pontos, tem por direito um ganho de binário de 5%, um limite diário de ganho de 200 dólares e 6 mil dólares de limite mensal. ok? A Satoshi Company ela tem um plano de carreira, muito interessante, esse plano de carreira se subdivide em 7 graduações, onde a primeira graduação é o de Executivo Bronze, onde com apenas 5 mil pontos na menor perna da rede binária, você ganha 300 dólares de premiação. Executivo Prata, com apenas 10 mil pontos na perna menor da sua rede binária, você ganha um prêmio de 500 dólares. É, executivo Gold com 30 mil pontos na perna menor da sua rede binária você ganha um prêmio de 1.500 dólares. Executivo Safira com apenas 100 mil pontos na perna menor da sua rede binária você ganha um prêmio de 5 mil dólares. Executivo Ruby com apenas 250 mil pontos na sua perna menor da rede binária você ganha mais um prêmio de 15 mil dólares executivo diamante uma estrela com apenas 500 mil pontos você ganha um prêmio de 30 mil dólares e o diamante três estrelas você ganha o um prêmio de 60 mil dólares com apenas um milhão de pontos na perna menor da sua rede binária ok aqui nós temos um resumo do plano de negócio onde temos aqui os itens investimento mínimo de 100 dólares esse investimento ele pode ser feito em bitcoins ou em dinheiro. O limite mínimo para saque automático por dia na sua carteira de bitcoin é de 50 dólares. Você tem um ganho real líquido de 3.33 ao dia, dia útil, durante 60 dias úteis. Você terá, após 60 dias, a opção de renovar o seu contrato, com o mesmo valor, ou então fazer um upgrade para 200 dólares, ok? É muito importante. A Satoshi Company ela paga de 5% a 12% de rede binária, de ganhos binários, sobre o valor real. Ou seja, é um por um. Esses 5% a 12% é de acordo com a migração de ciclos. Quando vai saindo de um ciclo para outro, o ganho da rede binária naturalmente vai aumentando. Melhor plano de carreira do mercado em dinheiro. 100% automático, de segunda a domingo, inclusive feriados, ok? Qual é a grandiosa proposta da tropa Satoshi para você? A nossa proposta é simples. Promover uma construção de rede inteligente a nível internacional com todos os colaboradores, ok? Temos aqui a primeira opção. Se você deseja somente fazer um investimento de 100 dólares, você vai ser é, naturalmente posicionado em uma das posições da nossa rede binária. Você terá por direito uma indicação direta pelo nosso sistema e terá um derramamento indireto formado pela nossa, pela nossa rede, pelo nosso sistema. Ok? Seu investimento é de 100 dólares, você ganha 5% de bônus binário se você fazer a sua construção de rede e a indicação desse primeiro direto é feito por nós. Do seu lado esquerdo, você terá apenas a, a sua obrigação de fazer a sua construção. Lembrando que o derramamento já está sendo feito pelo sistema. Você só terá o trabalho de fazer a sua construção do seu lado esquerdo aqui, no caso dessa simulação, ok? Simples assim. Qual é a nossa segunda opção de proposta para você, caro investidor, caro amigo? É, temos aqui a segunda opção que é o binário perfeito. O binário perfeito, para quem não conhece, é um trabalho feito pelo nosso sistema, onde vai tampando todos os buracos da rede binária. Ou seja, você se enquadrando dentro da qualificação exigida pelo nosso sistema, você naturalmente vai ser beneficiado por todos, por todas as entradas de novos investidores pelo nosso sistema. Como é que é feito isso? Você entra com três contas de 100 dólares, totalizando 300 dólares e com um ganho binário de 15%. Além de você ter um ganho binário de 15%, você ganhará duas indicações pelo sistema abaixo de você. Que naturalmente vai resultar num grande ganho inicial para você no bônus binário. Aqui temos o primeiro indicado, onde você vai ganhar 300 pontos. Aqui temos o segundo indicado, onde você vai ganhar também 300 pontos. Totalizando aí na perna menor, no caso igualou, você ganhou 300 pontos de binário pela indicação do nosso sistema, mais 100 pontos do seu próprio investimento lá em cima, que dá um total de 400 pontos, e você pode ganhar somente aí nessa simulação, já inicialmente você vai ganhar 50 dólares de ganhos na rede binária, ok? Observação, tudo indicado pelo sistema e colaboradores, você só precisa é, se enquadrar com o um investimento de 300 dólares nessa segunda opção, ok? Uma grande observação para você, caro investidor, você tem um grande privilégio, um grande benefício se você fizer um investimento de 300 dólares como aqui no simulado, porque quando você chega no plano de carreira, um exemplo, se você bate diamante com a sua primeira conta lá em cima, naturalmente as duas contas de baixo estará fazendo a metade das pontuações. Então, como diamante, se você ganha ali 30 mil dólares com 500 mil pontos na perna menor, naturalmente você vai ganhar nas outras duas contas 15 mil dólares pelo fato de bater a graduação de Rubi. Ou seja, você vai ganhar 30 mil dólares como diamante e ganhará mais 30 mil dólares nas duas contas graduadas a Rubi. Olha que maravilha! Então esse é o nosso maior interesse, fazer você... É, ganhar o máximo possível de bônus dentro desse nosso sistema, ok? Gente, então, aqui está terminando o nosso plano, nossa apresentação. Peço por gentileza que você que esteja interessado, entre aí na, no informativo desse vídeo abaixo, preencha o formulário com toda atenção, manifestando seu interesse na opção 1 ou na opção 2, preencha todos os dados, a gente, nós vamos entrar em contato com você para que venha a ser agilizado o seu investimento, o seu pagamento e a sua ativação de suas contas. Meu nome é Alexandre Alves, seja muito bem-vindo a Satoshi Company e qualquer suporte, qualquer informação necessária, nesse WhatsApp estarei me colocando à disposição de todos vocês, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus!